Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, certo? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal do ano de 2021. Espero que vocês tenham passado muito bem com saúde, paz e harmonia, tá bom? Então, vamos seguir mais um passo a passo muito fácil de fazer. Isso todo mundo sabe, e para quem está iniciando também, é muito bom. E eu, peço a vocês que também é, compartilhem nossos vídeos nas redes sociais de vocês para que chegue mais amigos, para incentivar a gente a fazer mais conteúdo bom para vocês, tá bem? então para começar vamos fazer uma casinha simples de isopor tá bom? vou cortar aqui o tamanho que eu quero Então fica assim tá só ó. agora vamos preparar aqui ó nossos vasos vou fazer dois vasos um nesse, nessa forma aqui e outro nesse recipiente certo mas vocês podem estar usando o que vocês tiverem em casa aí, aí eu vou untar com óleo de cozinha mesmo então pessoal vamos usar agora eh, quatro dessa de cimento e quatro de areia peneirada tá bom Ó, pessoal, fica assim, ó. Certo? A massa farofada. Agora vamos fazer o vaso. É igual esse que vocês já são acostumados a ver aqui no meu canal mesmo. Certo? Fez o fundo. Começa a levantar as paredes, ó. Assim. Pessoal, agora vamos fazer uma joaninha, tá bom? Só para enfeitar o vaso. Ó, oh, pessoal para casinha. Nós vamos amolecer aqui a massa. Agora vamos esperar essas peças secar na sombra, pessoal por 24 horas. Ok, é... essa aqui é a forma mais fácil para a gente fazer para vender ou para uso próprio. Tá bom. E agora é só esperar as 24 horas para a gente dar os acabamentos e pintar. O pessoal secou. Vamos só desinformar daqui né? as vasilhas. Tá bom, super é fácil. aqui pessoal é aqui eu tenho ó, duas colheres de sopa só de cimento e vou colocar um pouquinho de cola branca tá bom e água para formar aqui uma massinha Vamos pra cá, Me desce aqui. Aí tá aqui a joaninha que a gente fez, ó. Aí com a mesma água e cola, ó, fizemos essa latinha aqui, só pra a gente estar tá impermeabilizando o vaso. Isso aqui eu vou fazer por dentro e por fora. Certo? Pronto, agora vamos esperar secar e a gente pintar, tá bom? Até amanhã. Ó, pessoal, vamos pintar agora. Vou pintar tudo com essa tinta aqui, ó, tinta PVA, tinta para artesanato. Mas pode pintar com qualquer uma tinta e usar a cor que você quiser, tá bom? E agora é só me acompanhar. Começar com a tinta branca. Agora eu vou passar aqui a resina, tá bom? Vocês podem estar usando qualquer marca Pronto pessoal, finalizamos assim os vasos Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo, essas duas dicas que tá aí, ó, de, de vaso para suculenta ou seus cactos. E quem já gostou e ficou até agora, aproveita e se inscreve no canal caso você não seja inscrito, tá bom? E me ajude compartilhando esse vídeo nas redes sociais de vocês, trazendo mais amigos para o nosso canal ficar ativo. Deixa um joinha, comenta lá embaixo, tá bom pessoal? Um forte abraço e até o um próximo vídeo se Deus quiser. Beijo!